Lembre-se de quem você é. Nós temos um grande problema de identidade no Brasil e no mundo. Né? Nós estamos perdendo a nossa identidade pessoal porque nós estamos confundindo as noções de identidade com diversidade. E ao contrário de uma gota d'água que perde a sua identidade ao se juntar ao oceano, as pessoas não perdem o seu ser na sociedade em que elas vivem. Né? A vida de uma pessoa é independente, e nós não nascemos para promover o desenvolvimento da sociedade, né? Cada um de nós nasceu para desenvolver o seu próprio ser, desenvolver o seu eu. E se nós nos conhecêssemos, tudo seria muito melhor, né? Saber quem eu sou, conhecer os meus próprios valores. Você pode adicionar todos os tipos de enfeites, a sua assinatura, suprimir letras, colocar acentos. Né, traços, pontos, nada disso vai dar alguma qualidade, muito menos, vai mudar a sua personalidade ou a sua vida. O seu nome não vai mudar a sua vida, né? a sua assinatura não é o que você escreve, a sua assinatura é você. E hoje eu vou te ensinar o que é numerologia e como usar a numerologia de verdade na sua vida. Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal aqui no canal Numerologia Real, o seu canal oficial da Numerologia e do Desenvolvimento Pessoal. E eu quero te fazer três perguntas fundamentais. O que você quer realmente? Quem é você? Aonde você quer chegar e com quem você quer estar? E quais são os seus objetivos, afinal? Quem se conhece realmente não se acha intocável, não se acha superior, né? não se acha o dono da verdade. A realidade, não se acha. Né? Quem se conhece não se acha, quem se conhece se considera e se aceita. Né? Quem se conhece sabe que talvez não tenha vindo a este mundo tão esperto e tão hábil. Talvez eu não tenha vindo a este mundo tão sábio e tão rico. Conhece conhecetimismo é uma das máximas delficas, né? E essa frase de Sócrates, escrita no do Tempo de Apolo, em Delfos, teve uma variedade de significados atribuídos a ela, da literatura até a filosofia, né? E quem se conhece sabe os seus limites e explora esses limites ao máximo. E é essencial nós nos conhecermos sem nenhuma exceção, né? A consciência é o grande segredo para a transformação, na verdade. Quem eu sou, o que eu quero e onde isso pode me levar ou não, é o que me torna feliz ou me faz infeliz. E explicar quem você é realmente não é um assunto para pequenas conversas, né? A sua verdadeira identidade é um fenômeno inerentemente complexo, você é você. Né? O problema é como você se define. E agora eu volto a fazer aquela afirmação fundamental, né? Lembre-se de quem você é, né? porque ao contrário de uma gota d'água ao se juntar ao oceano, que perde a sua identidade, ninguém perde o seu ser se misturando na sociedade em que convive. E de acordo com os cientistas sociais, a sua identidade é definida pelos seus genes e pelo aprendizado por meio das experiências pessoais, né por aquilo que você experimenta. E a nossa identidade é uma interação contínua entre traços de caráter, crenças, particularidades e o comportamento que nós mostramos quando nós lidamos com outras pessoas, quando nós interagimos conosco mesmo, ou com as questões materiais, práticas e psicológicas da vida. Né? A identidade do ego. O eu é o que separa uma pessoa das outras e é o que nos dá a nossa identidade pessoal. Né? Então, não importa como você assina ou o que você assina, sua identidade é quem você é, é o seu interior. E isso é mais do que apenas a soma das suas características. Né? E é muito mais do que uma simples assinatura. Sua identidade começa aí a se desenvolver né, com sua própria família, inicialmente pela influência dos seus pais. Depois, possivelmente, você sofre a influência de irmãos e irmãs. Depois disso são as escolas que você frequenta, os amigos que você faz, os grupos de pessoas com os quais você interage, né, os lugares que você frequenta. E assim por diante, sua identidade, a sua personalidade vai se desenvolvendo né, mas Independentemente disso, você nasceu com algumas aptidões naturais, para certos traços de caráter e de comportamento, e durante toda a sua vida você está exposto a situações que fortalecem ou enfraquecem as suas aptidões naturais. Né? E essas, esses acontecimentos é que potencializam ou não os seus vícios de comportamento, é assim que a sua identidade se desenvolveu e vai continuar se desenvolvendo. Né? Nós temos aí consciência... Sermos capazes de controlar a nossa vaidade, principalmente. Né? A vaidade é um alimento de descontrole de uma vida. Né? Se eu me conhecesse, realmente ninguém me ofenderia. Se eu me conhecesse, realmente ninguém poderia me magoar. Né? Alguém só pode me ofender ou me magoar a partir do momento que eu é, aceito aquela ofensa, né? que permita que ela faça eco em mim, né? e a partir do momento que eu concorde com aquela ofensa, né? com aquela crítica, tornando aquilo como verdadeiro. E se eu penso por que alguém está me dizendo isso, né? será que é o meu jeito, será que é o meu comportamento, basicamente eu acabei de revelar que eu não me conheço. Né? Alguém está trazendo à tona aí um problema que realmente existe e se existe ele precisa ser resolvido. Né? Se eu me conhecesse, ninguém me ofenderia, se eu me conhecesse, ninguém me enganaria. Né? Eu releio com frequência e muitas vezes eu abro, aí eu acaso as páginas da minha velha edição do livro de Meditações de Marco Aurélio. Né? Aliás, é, na minha visão, a melhor tradução de Marco Aurélio para o Brasil é da série Os Pensadores, da Abril Cultural. Eu nem sei se existe ainda, né? mas é uma das sugestões do imperador filósofo para o começo de cada dia, que eu sempre relevo muito. Né? É, previna a si mesmo ao amanhecer. Eu vou sair e vou encontrar um intrometido, eu vou sair e vou encontrar um mal-agradecido, eu vou sair e vou encontrar um insolente, um astucioso, um invejoso, um ávaro. Né? E eu vou ser superior a eles. Por quê? Simplesmente porque quando eu encontro alguém assim, essa pessoa está me chamando para a sua fraqueza, né? essa pessoa está me envolvendo nas suas frustrações. E se eu me identificar com ela, a minha identidade pertence a ela e eu estou entregando a minha paz e a minha felicidade nas mãos dessa pessoa. Então, quando você acredita na crença de outras pessoas, quando você aceita para si as crenças de outras pessoas, você está entregando a sua paz, você está dando a sua felicidade, o controle da sua felicidade a essa pessoa. né? Se você diz não, a sua paz e a sua felicidade te pertence. Então, controlar a preguiça, controlar a vaidade, é essencial para o seu sucesso. Né? Pare de procurar atalhos, de acreditar em milagres. O pecado da preguiça, o pecado da vaidade estão nos gênesis da humanidade. Né? O pecado de Lúcifer, aquele pecado de se achar mais do que é. Então, quem é você afinal? Né? O que você precisa? O que você quer afinal? A vida é engraçada. Né? As coisas mudam, as pessoas não mudam. Né? que você faria se você tivesse apenas 30 dias de vida, né? E se o tempo fosse reduzido agora para 24 horas, ou mesmo para uma hora de vida, né? Você não pode controlar a quantidade do tempo que te resta. Mas você pode controlar como gasta esse tempo, né? Você pode evitar que o medo domine a sua vida, você pode evitar ser uma pessoa, é... ser uma vítima buscando respostas, né? Mas você sempre será você. Então, seja fiel a si mesmo né? e nunca sacrifique aquilo, sacrifique aquilo que você é, por nada nem por ninguém nesse mundo. Né? Nós estamos vivendo um momento de crescentes rotulações, né? nós estamos vivendo um mundo estereotipado de autolusão, de ódio, né? é, de ódio criado sobre características de grupos para moldar padrões sociais, né? onde qualquer voz moral é rotulada como uma aberração, né, é tida como radical, nós vemos apenas uma ilusão de liberdade, nós precisamos de uma nova visão de mundo que promova a dignidade realmente de cada pessoa e de toda a criação. Né? Então reconheçamos a natureza prejudicial do sentimento de direito e de justo e passemos a defender aí o que é realmente certo. Né? Eu sempre digo que eu nasci para ser diferente, mas não porque eu me considere melhor do que alguém, né? mas porque eu quero ser eu mesmo, eu sempre procurei ser eu mesmo. Qualquer pessoa que valorize as suas qualidades tem potencial para fazer alguma diferença nesse mundo. Né? Seja por um segundo ou para sempre, para uma única pessoa ou para uma multidão. O importante é a experiência se tornar real, né? a sua vida ser real. Verdades transformam pessoas. A ideologia, as crenças destroem as pessoas. Né? Pessoas inspiram as pessoas e é a inspiração que pode mudar realmente o mundo. A minha religião... É o meu conhecimento, né? E na minha visão, a ética e a moralidade é a tentativa de chegar a uma visão da natureza, dos valores humanos, né? De como nós devemos viver para ter uma conduta justa, independentemente do que virá depois, né? E para aqueles de nós que vivem nossas vidas no mundo real, a numerologia é uma filosofia de vida projetada para nos tornar mais resilientes, para nos fazer mais felizes, mais virtuosos e quem sabe mais sábios. Né? E como resultado, melhores pessoas, melhores pais, melhores amigos, melhores amantes, melhores profissionais. Né? A coragem, a temperança, a justiça, a sabedoria. Esses são os valores básicos aí, essenciais da numerologia. Né? Como escreveu também Marco Aurélio, se em algum momento da sua vida você encontrar algo melhor do que justiça, verdade ou controle e coragem, então deve ser algo realmente extraordinário. Isso foi escrito há quase 20 séculos, né? Desde então nós descobrimos muitas coisas, né? Nós descobrimos eletrônicos, smartphones, automóveis, a internet, cura para doenças que antes eram uma sentença de morte para muitas pessoas, mas nós encontramos algo melhor do que justiça, verdade ou controle e coragem, né? Então, não existem milagres, não existem atalhos para a felicidade. Cada um de nós tem alguma mágoa do passado que sabota as nossas vidas hoje. né? É um padrão. E essa mágoa nos torna defensivos e destrói nossa capacidade de ver claramente as coisas. né? Essas mágoas criam perturbações e nos forçam ao comportamento destrutivo. Então, se você tem alguma coisa na sua vida que não está funcionando, essa área de sofrimento pode ser atribuída certamente e diretamente à evitação automática e subconsciente ou inconsciente, aí, né? de uma mágoa muito específica. O que nós acreditamos ser nunca foi a verdade. Né? Nós criamos as nossas crenças, nós nos impusemos a crença de que não tínhamos valor, de que não somos bons o suficientes, né? Eu vou dizer novamente o que eu acabei de dizer agora há pouco. Nós estamos vivendo em um mundo estereotipado, de crescentes rótulos, né? de autoilusão e de ódio. Nunca é a verdade. Né? Aquilo que você pensa sobre você nunca foi a verdade mas em algum momento se tornou a sua verdade, né? e agora você vai passar o resto da sua vida lutando contra essa crença que você criou. Né? Você vai passar o resto da sua vida lutando contra toda a dor que vem com ela. Então, se foque em ser mais do que você é. Né? Saiba exatamente quem você é, né? para que o mundo não tenha que vir te lembrar disso o tempo todo, ou vir te conformar. Né? Saiba quem você é e saiba quais lutas valem a pena ser enfrentadas. Né? O mundo inteiro hoje está atolado na mediocridade e focado em duas coisas, né? aparecer através das redes sociais e ter. Né? Ter se tornou o mais importante do que ser, na verdade. E ter não é ruim, né? ter é bom, se representa que eu vou melhorar de alguma forma com isso. Agora, ter né, para ser ou para aparecer é terrível, né? é terrivelmente triste, inclusive, é muito triste. E é muito bom, sim, ter conforto, é muito bom ter as coisas materiais, é claro que é bom, né? Mas quando essas coisas servem para a minha felicidade, não desvirtuam a minha identidade, né? Cada um de nós quer ser reconhecido de alguma forma ou de outra, né? Mas seu passado não determina a sua identidade. As coisas pelas quais você passa na vida e a maneira como você responde podem realmente mudar a sua autoimagem né as experiências... É, existem experiências aí que mudam a vida, literalmente, mudam a pessoa, né? Um período intenso, positivo ou negativo, pode minar a sua identidade ou pode mudar a sua personalidade, né? A personalidade é construída, né? E nós nos perguntamos muitas vezes: quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso, fabuloso, né? Na verdade, eu te pergunto: quem é você para não ser? Né? A sua identidade é um trabalho em andamento e está claro que a sua identidade ela é formada por uma combinação complexa de genes, mas também de fatores, ambientes e de experiências. Né? Você ainda pode criar uma grande vida. Né? É possível sim criar uma vida muito mais maravilhosa do que você pode imaginar. Mas você tem que saber como. Né? Há conceitos que precisam ser aprendidos, há questões que devem ser resolvidas e ações que precisam ser tomadas. Né? O estudo numerológico está aí para isso, para te orientar e te provar que a magia está em você. Você é a sua assinatura. Então vem falar comigo. Vamos fazer uma consulta gratuita de avaliação. Aí São 30 minutinhos, mas nós vamos conversar sobre a sua situação e nós vamos criar um plano de ação. Né? Eu Estou aqui para te ouvir. E é para isso que serve a numerologia, é assim que eu uso a numerologia. Né? Uma regra prática aqui é que os grafólogos, inclusive os pesquisadores de linguagem e escrita, dizem né? que quanto mais enfeites e mais artificial é uma assinatura, mais complicada e artificial é essa pessoa. Né? Quanto mais simples é a assinatura, mais direta e prática é a pessoa. Né? Então a assinatura, na verdade, ela serve para mostrar quem você é, não para te tornar o que você é. Né? Então vem falar comigo, todos os meus contatos estão aí na descrição do vídeo. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveite agora, né? se inscreva, ative o sininho, porque assim você vai ficar a par de todas as novidades. Por hoje vamos ficando por aqui, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e pela sua companhia. Um forte abraço e eu te vejo lá no nosso próximo vídeo. Até lá!